Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa bandaninha aqui, ó Ela é bem simplesinha de fazer, mas é tão bonitinha, ela fica tão bonitinha nos bebês de quatro patas Então, vamos lá fazer a nossa peça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 os nossos moldes, esse e tantos outros moldes tem o nosso site www.animaniapetmoldetudojunto.com.br dá uma pesquisada lá, uma conferida, tenho certeza que você vai achar algum molde que você vai amar muito também tem um link aqui embaixo, tá bom gente? então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes roda a nossa vinheta aí Oi gente, vamos fazer uma bandana simples e rápida aqui, tá? A Débora Viana tá pedindo pra gente bandanas porque as, ó, tem alguns clientes dela que não gostam de usar roupa Então eu desenvolvi três modelitos de bandana e vou estar tá trazendo aqui pra vocês Hoje nós vamos fazer essa simples aqui, tá? Ó, é um molde só, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado esse molde aqui Você vai usar velcro, tá? Ou botãozinho, né? Aqui vamos fazer de Natal, vai ficar assim. A base é os babeiros, as bandanas infantil, né? Eu tirei a base disso. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo. A gente só vai deixar aqui, ó, pra gente virar, tá? Bora lá. Tô usando tricoline, tá? Isso aqui é uma bandana básica, né? Se você quiser tá fazendo aqui, colocando de branco aqui, colocando um, uma gravatinha, também vai ficar bonitinho, tá bom? Então, é a básica, você pode enfeitar ela, tá? Vamos lá. Feito isso, a gente vai fazer piques. E agora a gente vai virar a nossa peça. Para esse buraco que a gente deixou, a gente vai virar a nossa peça. Ficou assim, agora a gente vai fazer, agora a gente vai prespontar, ficou assim, ó. Agora, a gente vai prespontar e aproveita e fecha esse buraquinho que ficou, ok? Bora lá, então. Assim Como eu disse, se vocês forem Vocês quiserem fazer, né? Esse aqui é o básico Vocês quiserem colocar uma parte branca aqui E uma gravatinha vai ficar lindo, tá bom? E nessas bandanas que eu inventei agora para Débora Viana Eu também fiz uma com gravata Fiz uma estilo smoke Fiz uma... Ah, para menina, tá bom? Que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês, para mostrar para vocês. Mas essa aqui é a mais básica, tá? Qualquer pedacinho de tecido você consegue fazer, tá? Então vamos colocar o nosso velcro agora. Ou o botãozinho, tá? Você pode estar tá colocando o botão aqui no lugar, botãozinho Rita, né? Ela pediu, né? Ela veio, Sheila. Eu tenho clientes que os bebês de quatro patas não se acostumam com roupa. Tá calor, tem uns que até usam roupa, mas tá calor. E os meus clientes queria colocar uma coisinha, uma coisa diferente neles, né? Por alguma coisa bonita e diferente. Então e não e que não fosse tão tradicional como as bandanas normais, né? De uma coisa mais ah, chiquezinha. Então a gente bolou isso aqui para ela. Ficou assim, nossa bandana básica. OK, gente? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu amei o resultado, é uma banana básica, mas que você pode, né, tá fazendo mais chique, mais cheia de, de rococó, né, como dizia minha mãe. Então, eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então beijinhos pra vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima, eu amo vocês, beijos, tchau!